O fumacê veicular já está passando pelas ruas da cidade de Piuí, com o objetivo aí de combater o mosquito transmissor da dengue. Não. Bem, é, o Luiz Henrique, ele deu um, uma entrevista para nós, concedeu uma entrevista, dizendo, alertando a população sobre a, o veículo que passa nas ruas, o que a população deve fazer em relação a a esse momento que está passando com o inseticida, para que não fique na porta de casa, para que tampe ali a gaiola dos passarinhos, etc. Vamos acompanhar. Lembrando a população que a aplicação do fumacê veicular começa sempre de manhãzinha, das 6 da manhã às 9 da manhã e sempre no final da tarde. Começa 4 é, horas da tarde, 16 horas e vai até às 21 horas, até à noite. Por quê? Não pode ser nesse período de sol quente, então sempre tem que ser amanhecer e mais no final da tarde. É, uma recomendação que a gente passa para a população manter as portas e janelas abertas para a gotícula do inseticidente entrar dentro da casa. Se tiver algum mosquito, ela, ele, ele mata e vai matar. né? E sempre é, se tiver roupas no varal tirar para ter um cuidado. Se tiver passarinho, cobrir com a, a gaiola, né? É, e animais de pequeno porte, igual a gente fez muito passarinho, em questão da gaiola, né? Aquário, tampar, né? O que, que a gente orienta? É, pessoas não ficarem na frente da janela na hora que o fumacê passar para não receber aquele veneno no rosto, né? E nem ficar, às vezes, na porta, assim, né? Porque, às vezes, tem muita gente que é curiosa, quer ver como que funciona. E vem aquele fumacê de veneno e, às vezes, a pessoa fica, pode, às vezes, ter uma alergia. E pessoas, às vezes, têm algum problema de respiratório alérgico, uma bronquite, ou, às vezes, alguma asma, evitar mais. que ela pode fazer ficar no quarto, mais no fundo, né? Fechar a porta e, na hora que o carro passar, esperar alguns minutos, pegue... E sai, né? Se tiver comida, fazer na hora, tampa as panelas ali com pano e tudo mais, né? Roupa, tirar do varal, cobrir passarinho, aquário. E, e deixando bem claro, gente, que o fumacê, ele mata o mosquito adulto que está voando no ar. O fumacê não mata larva de mosquito que está na água. Então, a população tem que continuar tendo os cuidados de prevenção e controle, manter o quintal limpo, e organizado e telar o ralinho, principalmente agora na época do frio. Por quê? Não tem água de chuva, os, os mosquitos vão tudo para os ralinhos, colocar os ovos ali. Se a população não continuar eliminando foco, vai continuar tendo... Mosquito mesmo com fumacê. E Luiz, eu gostaria de saber, por exemplo, se tem algum bairro que tem maior incidência ali de, de casos de dengue, naquele local o fumacê vai vir mais intenso, vai mudar tipo a dosagem aplicada? Como os casos de dengue estão em toda a cidade e não só em alguns bairros, né? então a orientação da Regional de Saúde de Passos é que a aplicação seja, a programática seja na cidade toda. Sim, e qual que é a programação de vocês? Qual é a agenda? Qual o período aí que vai ser de aplicação do fumacê? As cinco aplicações, né? Os cinco ciclos, eles vão durar em média de 35 a 40 dias, que é o período que está o documento da, do documento do Ministério da Saúde, da, do, do, do Estado da Regional, né? que geralmente é 40 dias que ela vai ficar aqui. Prestar atenção aonde que a caminhonete de som vai passar anunciando, que a gente passa com a caminhonete anunciando aonde que o fumaça vai passar. Então, aquelas ruas aonde a caminhonete passar, é aonde que vai ter o fumaça depois, ou à noite ou de manhã. Tá? Então sempre está atento aonde que a caminhonete de som está passando Porque é ali que vai passar o fumacê com a outra caminhonete depois aplicando o inseticida Então atento com a caminhonete de som para ver a divulgação Porque fez aquele bairro ali, vai passar para o próximo, naquele ciclo Depois só no, só no outro ciclo que terminar tudo, que vai passar ali de novo